E hoje nós estamos aqui nesse cenário mais bruxístico, mais assim... Místico, trempôs. Místico, creche. Creche, creche Nós estamos aqui pecadores, meu amor, porque nós estamos para falar sobre Abracadabra 2. Ó, os povos, dois. Olá, enviadinhos. Tudo bem? Tudo bom, caneta? Bem, tudo bem, que foi confirmado aí para setembro de 2022, antecedendo o Halloween. Um mês antes aí do Halloween, aproximadamente, né? E nada melhor do que Halloween com um filme clássico de bruxaria, né? Com aquela bruxa clássica, aquela bruxa que se alimenta de criancinhas, aquela né? Aquela da... <risos> Que tem verruga, a bruxa creca. E eu confesso pra vocês que, de certa forma, fiquei bem feliz em saber em relação ao... Abracadabra 2, porque afinal de contas, Abracadabra, pessoal, pra quem não sabe, pra quem não conhece, eu particularmente assisti esse filme nas fitas VHS ainda, porque é um filme de 1993. Então, assim, final, início dos anos 90, foi também um boom em relação a Hollywood nessa época, questão das bruxas e tudo mais. Então, assim, o filme realmente é incrível. Pra quem não conhece, confere a história lá. E nesse filme a gente vai ter sequência, o que é melhor ainda, porque as bruxas elas vão reaparecer, elas vão, elas vão de novo ser invocadas e voltar para a terra, para a Salem. Inclusive, no Abracadabra 1, a última cena do filme realmente sugere que elas voltariam, elas voltariam realmente após 29 anos. E as atrizes que vão interpretar os papéis serão as mesmas. As irmãs Sanderson vão voltar aí com Sarah Jessica Parks, Beth Miller e Kate Imagine. Acho que é assim que fala. Mas enfim. Winnie. Oui, oui. Sinto cheio de criança As imagens que foram divulgadas das gravações Mostram aí as irmãs Sanderson Voltando, cantando Uma música The beach is back Ou a ah, vadia voltou Ou as vadias voltaram E esse filme, pessoal, conta a história de uma família Que acaba se mudando aí pra Salem Com toda a coisa das bruxas, pelo menos o filme 1 um. E aí tem um babado com o cemitério Com um gato preto que não pode faltar também que É, um é o estereótipo da bruxa Em 1900, entendeu? Era aquela bruxa a clássica a tradicional. Mas não tinha Harry Potter. o Potter tinha depois. Mas é, tinha, né? Era é aquela música que tirava poder assim, ó. Tá mais pra Star Wars, mas tudo bem. Entendeu? Mas é isso mesmo. A gente amava. Era tipo Matilda. Todo mundo amava, entendeu? Não tinha. A gente queria... E eu adora... A Matilda, não sei se vocês perceberam, a Jean Grey ali, ó. <risos> <risos> eu adorar, adorei o enredo do filme. Tinha medo. Primeiro filme de terror a gente nunca esquece. E eu tinha It's medo de horror, né, gente. cadáver, pessoal, com aquela música. Use a sua voz, Sara. Vai cantando. E as criancinhas convocando. <risos> Entendeu? É uma criança que medo. E essa dublagem era muito clássica. é Uma dublagem perfeita. Uma dublagem que Arrasadora. faz a gente gostar. Da dublagem pessoal. Esses dubladores desses anos 90, eles se puxavam. Não que os agora não se puxem, mas a gente tem um carinho especial. Exatamente. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Que vocês estejam ansiosos pra assistir assim como a gente. Vai sair lá da Disney+. Plus. E vamos esperar. Tomara que tenha muita música, muito enredo. Quando isso função da Disney, a gente espera aí. Até mesmo uma boa trilha sonora. E com essas bruxas não vai ser diferente. Será que a Agatha Harkness aparece aí no meio do celular? Ai, <risos> menina, é babado entendeu? tem a série da Agatha Harkness aí pra sair. A gente, assim que sair essa série, a gente vai trazer review aqui também. Vamos trazer, querida. A gente adora uma bruxaria Adoro, eu Então agora adoramos. vamos dar uma gargalhada de bruxa Que linda tá dá <risos> E que amaldiçoado seja